Para garantir o direito de usar esse couturno marrom, é preciso muita coragem, força, garra e determinação. Não é tarefa fácil não, principalmente para as mulheres, já que esse sempre foi um universo dominado pelos homens. Mas essa realidade está mudando e as paraquedistas das Forças Armadas estão ganhando espaço e se destacando na especialidade. Para celebrar essa conquista, a Força Aérea e o Exército Brasileiro se uniram para promover um lançamento especial dessas paraquedistas. A missão foi realizada da aeronave C-105 Amazonas, do Esquadrão Onça, primeiro esquadrão do 15º Grupo de Aviação, localizado em Campo Grande. Nesse momento nós estamos aqui na base aérea dos Afonsos, onde a aeronave já está preparada e as meninas já vão embarcar para esse salto em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vamos acompanhar tudo de perto. Nessa operação são 24 mulheres, entre elas militares do Exército e da Aeronáutica. Elas já estão na aeronave prontas para decolar e a gente vai saber delas como é que elas se sentem nesse momento da partida, nesse momento de ir efetivamente para a missão. Queria que você falasse, sargento, para a gente contasse um pouquinho sobre como que é esse momento aqui agora. Bom, é, eu acho esse momento muito importante, é, essa interação entre as forças irmãs, né? E a tropa paraquedista ela tá, vai estar tá sempre pronta para cumprir a missão, Infiltrar no terreno onde não seja possível infiltração terrestre em qualquer em quaisquer condições. Prontas para decolar, meninas? Prontas! Então é isso, a gente vai continuar acompanhando essa operação até o final. E agora nós estamos exatamente no local da aterragem, onde a Sargento Ágata é a segunda dessa equipe a saltar. E nós vamos tentar mostrar exatamente esse momento para vocês. Vamos acompanhar. Agora ela é a segunda a saltar. Olha lá, já foi a primeira? Agora foi a Sargento Ágata. Então, depois dessa correria, a gente chegou aqui no ponto que a Sargento Ágata parou. E a gente vai ver com ela como é que tá a emoção agora após a aterragem. Sargento, conta pra gente. Tudo certo? Como é que tá a emoção? Certo. Salto muito bom, excelente aterragem. MB. Estamos aqui guardando paraquedas, finalizando. E é isso aí. Vamos para o ponto de reunião. Muito bom salto. A Sargento Raika é a primeira mulher MS, ou seja, mestre de salto e especialista Domsa da FAB, que é responsável pela dobragem e manutenção de paraquedas e suprimentos pelo ar. Foi a primeira vez que ela lançou uma equipe depois de formada no curso de MS. Bom, desde 2015, né, que eu exerço uma função de, de dobragem manutenção de paraquedas, né, e ano passado eu consegui realizar o curso Domsa, né, que nos especializa e nos capacita para... Para essa função e querendo ou não, toda a segurança né da atividade aeroterrestre está nas mãos do especialista Dompsa, né, que são os que organizam ali os paraquedas, fazem a dobragem, a manutenção, deixam em condições para uma atividade segura. né Então é de grande valia, porque é uma atividade de suma importância, é, tanto para a parte de segurança como de adestramento de tropa. né E hoje eu consegui desempenhar, depois de formada a, pela primeira vez, né a função de... De mestre de salto de equipe e eu estou extremamente feliz. Eu estou vendo que você está emocionada. É emocionante mesmo para uma mulher assumir é, essa atividade que até então é, a gente sabe que sempre foi mais masculina. Enfim, é, é uma vitória? É uma vitória e um sonho, né? Antes de tudo um sonho. Eu sempre quis ser especialista da e conseguir agora estar tá participando de uma atividade operacional, né? Tá, puxando uma equipe onde diversas agora diversas militares né confiaram no seu já para sair é muito muito realiza realizador né We'll